fontes configuradas, porém o nosso vídeo pode ficar bem melhor com as cenas e as transições. Quer saber como? Fica comigo, aqui é o professor Rodrigo do Matemática Pop. Até mais! Olá! Dando sequência então à nossa aula de configuração do OBS, eu vou partir do ponto da, do último vídeo, que nós temos uma aula pronta, tá? falta só um elemento aqui. Uh, vejo que no mixer de áudio não aparece nada. Tá? Logo que abri a primeira vez, é para aparecer um, um mixer aqui com o áudio do seu microfone. E aparecer ele se mexendo. Se não aparecer, como é o meu caso, nós temos que adicionar essa fonte aqui. Então eu vou adicionar mais essa fonte. Estamos aqui em dispositivo de entrada de áudio. Tá. Não, vou renomear aqui eu seleciono áudio interno ok, porque até então ele não estava capturando o áudio do meu microfone veja que ele já está ativo, capturando se esse som aqui está em uma altura legal, dentro da área verde no momento que ele está na área amarela ou a área vermelha eu recomendo que baixe um pouco aqui porque senão ele vai ficar estourado ok, então tudo certo temos uma cena com uma Estrutura pronta, com vários elementos, inclusive, que não é necessário todos esses elementos que eu coloquei, mas eu estou mostrando só as possibilidades. Nesta aula eu vou adicionar outras cenas e fazer uma transição entre elas, para vocês verem como fica interessante. tá? Então essa cena está pronta, eu vou dizer até que ela é a cena, Clique com o botão direito, e venho em renomear, eu posso fazer isso para organizar, posso ter várias cenas, né? Eu vou colocar aqui como cena principal. E agora eu vou adicionar uma outra cena. Vamos lá, vem no maiszinho, só que agora eu venho no maiszinho da cena. E dou um nome para ela. Eu vou fazer uma estrutura semelhante ao que eu estava usando nos meus vídeos. Então, que tem um vídeo, uma câmera, um vídeo de introdução, e depois uma vinheta, inclusive de transição entre uma cena e outra. Então eu vou pegar, fazer uma a... introdução, vou chamar aqui Criar uma cena chamada introdução Veja que sumiu tudo aqui né, porque não tem, justamente porque não tem nenhuma fonte Nessa minha cena que está selecionada, que é a cena introdução Bom, no maisinho, o que que eu quero nessa cena inicial? Eu quero apenas a... Eu vou colocar uma imagem de fundo Selecionar aqui, imagem vou buscar no meu computador vou lá na minha pasta, eu vou usar essa background aqui que é o padrão que eu uso para o canal uh, redimensiono essa encaixou certinho e vou colocar ainda a câmera, adicionar câmera, onde está a câmera? a câmera Ó, veja que como é uma fonte que eu já usei, eu não vou criar uma nova, eu vou adicionar uma existente e usar novamente a webcam E vou colocar aqui de forma mais ampla agora, porque eu quero aparecer aqui em tela inteira e deixar só uma bordinha, poderia deixar em toda a tela? Sim Vou colocar assim e deixar uma bordinha E nesse meu caso aqui ele não está puxando automaticamente o áudio, mas isso é questão da configuração do meu, normalmente ele puxa automaticamente esse áudio eu vou clicar em adicionar fonte e adicionar entrada de áudio também, porque eu quero capturar minha voz adicionar existente, eu já tenho essa fonte adicionada toda vez que eu for agora adicionar em outras cenas a mesma fonte é só eu colocar em adicionar existente tá pronta, tá? essa aqui vai ser a minha cena inicial, se eu começar a gravar eu vou gravar comigo uh, em tela inteira tem uma opção aqui no botão direito Modo, modo estúdio é interessante, veja que dividiu em duas aqui eu tenho programa e prévia, o que é programa e o que é prévia, programa é o que está sendo gravado prévia é o que vai antes veja só, se eu clicar aqui em cena principal, vou trocar, veja que não mudou na programa, ou seja, no programa ainda está gravando essa tela aqui a prévia é uma preparação da cena que eu vou jogar, se eu clicar em transição eu vou inverter eu vejo eu posso começar o meu vídeo aqui falando então olá pessoal nós vamos falar sobre um determinado assunto e ok quando a gente for mudar para o quadro eu clico aqui em prévia em transição aliás e vou mudar de cena vejo são cenas distintas tá são cenas distintas que é, bom se eu tirar esse modo aqui estúdio eu não preciso eu posso usar a transição sem usar aquele modo estúdio, mas ele é interessante pra gente ver o que, que vai ser carregado, principalmente se eu tenho várias cenas se eu quiser só clicar no botão esquerdo aqui, eu vou estar tá, e já estiver se selecionada a opção iniciar gravação eu vou fazendo essa transição normal só clicando aqui, eu posso voltar para uma outra retorno para principal e continuo minha aula como eu desejar aí ah, eu quero adicionar uma transição uh... Eu criei um vídeo separadamente, só para transição, ó, vou adicionar aqui uma nova cena Essa aqui é a minha transição tá? Aquela vinheta de transição Veja que limpou tudo Eu vou adicionar essa fonte, essa fonte eu não quero que tenha som, não quero que tenha nada É só aquele videozinho. Então eu venho aqui em fonte de mídia É uma mídia pronta Vou escrever aqui transição Essa aqui é a minha mídia transição O nome já existe ah, tá. Vou colocar aqui vinheta Tá E agora eu vou selecionar o arquivo Ele é um arquivo de vídeo Eu acho que é esse aqui Então aqui eu redimensiono Tá. deixei pronta ali no fundo vou deixar ela rodando assim ah tá, eu vou só desmarcar o loop né porque ela tem que parar vou dar um ok então eu vejo que essa aqui é uma cena agora eu tenho três cenas a cena, vamos colocar assim a introdução, ok eu vou começar o vídeo depois eu clico em transição tá Encerrada a transição Vou para a aula principal Depois, quando eu termino Transição novamente E fim tá? Eu vou mostrar rapidamente em ação tá? uh, Essa minha aula está pronta De acordo com os moldes que eu estou utilizando Que eu utilizei com vocês Então eu clico em iniciar gravação Olá, tudo bem? Lembrando que aqui está capturando O que está capturando é exatamente o que aparece aqui Não aparecem essas bordas externas do OBS É a câmera principal Quando eu clicar em transição Vai sumir a minha imagem E vai aparecer na tela Especificamente O vídeo de introdução De transição Depois eu clico aqui em cena principal E pronto Vim para cá Aqui eu vou dar minha aula normal, e só está capturando essa cena, tá bom? Tá? Depois, se quiser terminar, ou migrar, voltar lá para a câmera principal, voltei, estou aqui, sempre controlando aqui nos botões esquerdo, ah, por isso a importância, eu comentava a importância de dois monitores, você pode ficar controlando o que está sendo exibido no monitor, e no outro você vê o que está sendo gravado, depois parar a gravação, encerrou, está pronto o seu vídeo, ok? Qualquer dúvida, mande nos comentários, mande mensagem para mim e a gente vai tentando se ajudar. Ok? Foi um prazer estar com vocês. Até mais!